Nesse Shabbat de hoje, quem vai compartilhar uma palavra com a gente em Gênesis 3, do verso 1 ao 6, é o Eduardo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis, disse a serpente à mulher. Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, Tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Todo mundo mostra uma maçãzinha lindinha e fala que foi o fruto que, que era o fruto proibido. Mas se você parar e analisar, não mostra que é uma maçã. Ninguém sabe realmente qual é esse fruto, né? E mais para frente nesse texto, a gente vê que Deus interroga o homem e a mulher a respeito de que por que, que eles tinham desobedecido. E o homem então responde pro pai, que na verdade é a culpa era da mulher, que ele mesmo tinha dado pra ele. E aí, Elixia. Chegou e perguntou para a mulher, mas então, o que, que se passa? E a mulher disse, ah, foi culpa dessa cobra no Jardim. Se a culpa não é da serpente, então a culpa vai ser da mulher, ou a culpa vai ser da maçã. O problema está do lado de fora, ele nunca está com a gente. Esse texto é uma chamada sobre responsabilização. Deus tinha colocado o homem, principalmente, uma responsabilidade. Ele não assumiu. Quando ele cometeu um erro, ele poderia ter respondido de diversas maneiras. Ele poderia ter falado assim, é verdade, recebi a autoridade, mas eu usei ela de maneira errada. É verdade, mesmo a mulher ter me oferecido, eu deveria ter me posicionado nesse momento e dito não. Ou eu poderia ter repreendido essa serpente, mas não, eles foram cedendo conforme as circunstâncias Como se fosse um oba-oba, uma festinha Vamos experimentar ali, aqui não pega nada não e tal Decidiram abrir mão da responsabilidade, da disciplina, da consciência que eles tinham e sofreram as consequências, né? Mas eles não sofreram as consequências por ter comido fruto proibido. Eles tiveram as consequências porque, no momento que eles tinham a oportunidade de assumir as suas responsabilidades, porque eles foram interrogados sobre isso, eles negaram transferiram para outras pessoas. Algumas pessoas às vezes questionam que Deus ele fica querendo ressuscitar assuntos muito constrangedores e tal, que a gente não deveria falar sobre esses assuntos, mas você vê que essa história ficou registrada até os dias de hoje sobre um erro básico que Adão e Eva cometeu. Muitas vezes a gente tenta fugir dessas situações, transferindo responsabilidade para outro ou não querendo lembrar mas Deus é luz, Jesus disse que ele era a própria luz do mundo, que quem ama a luz vai para a luz quem ama mais as trevas que a luz vai fugir dessa luz, quer dizer, nisso está o julgamento não é Deus que pune as pessoas, as pessoas escolhem andar na luz ou andar nas trevas Adão e Eva fizeram a escolha deles de andar nas trevas, não reconhecer os problemas que eles mesmos tinham causado para si mesmos eles simplesmente poderiam ter ido para a luz, buscado a luz, buscado se ver como realmente eles eram. Tendo dito, por exemplo, para o Pai, somos pecadores e merecemos a sua disciplina. Mas eles preferiram as trevas do que a luz e tiveram as consequências, né? foram expulsos do jardim. E esse é o julgamento, como Jesus mesmo ensinou. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz as pessoas elas pensam que o problema estava no fruto que foi comido podendo ser as pessoas falam dessa maçã mas que nem está relatado como uma maçã eles poderiam comer de todas as árvores menos daquela que era a árvore do bem e do mal e Deus deu ah, uma única ordem para eles que era não coma dessa árvore de todas as outras vocês podem comer a mulher ela vai lá e ela decide comer daquela árvore hoje as pessoas elas também elas estão presas às regras né ah eu eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e e como se o problema estivesse às vezes até na própria situação, muitas vezes Deus dá uma palavra pra gente, né? Então a gente precisa buscar qual que é a vontade de Deus pra nossa vida. E pode ser diferente pra minha vida e pra vida do de outra pessoa. É importante que a gente busque de Deus o que que ele quer de mim e eu ande em fidelidade a essa palavra. E ante infidelidade às palavras de Jesus Porque senão a gente também vai começar a colocar a culpa naquele fruto Achando que o problema está nas coisas Mas o problema foi eles terem ido contra uma palavra do Pai, né? E se você tem interesse em saber mais a respeito do que Jesus falou A respeito da exposição Será que isso deveria acontecer no meio da igreja? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui E a gente se vê no próximo Shabbat Falou! De, de, de, de, de sonho, né, Nico? Bem <risos> <de> <risos> e o resto é só história.